Como fazer a introdução do Enem perfeita? Chai, eu não sei escrever, eu tenho medo de começar o meu texto, eu não sei por onde começar, como selecionar as palavras, como colocar no papel aquilo que eu quero falar e, de fato, a pior dor, o meu maior medo é eu não sei por onde começar. Então, se você quer aprender a fazer a introdução, entender como funciona o texto e o começo desse texto, afinal, como que você começa esse texto que vai ser avaliado, Vem comigo que eu vou te ajudar agora. Oi, Red é Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, de Português e Redação, aqui da Redação Online. Aqui a gente corrige essa redação, dá a sua notinha, explica o que, que você errou, o que, que você acertou, qual é o caminho, né? Porque é na correção que a gente leva você até a perfeição. E quem diz isso não sou só eu! São os nossos alunos, nota 1000, 960, 980, 920 todas essas notas maravilhosas, meu ó, muito parabéns, muito obrigado, inclusive, por toda a dedicação desses alunos. E hoje a gente vai entender como esses alunos começaram as suas redações, que foram nota máxima ou quase máxima ali, né que já ajudaram a entrar na medicina, entrar naquele curso que queria, né? Como começar o texto, né? O que precisa ter numa introdução? Você sabe que a introdução é a parte que o... A primeira parte que ele é lida, a primeira parte que você escreve. E ela tem a missão de trazer a tese. De dizer de onde vem esse problema, por que ele é um problema, né? E trazer a sua tese, que é muito importante, que é a linha que vai mandar na sua redação. Então eu divido sempre a introdução em três passos. Você vai anotar isso agora. Três passos. A apresentação do tema. Problematização e tese. A apresentação do tema, problematização e tese. É uma soma, mais, mais, mais, tá? Isso aí é o que tem na sua introdução e eu vou te explicar agora um a um. Mas aproveita que você tá aqui comigo porque eu não te pedi isso ainda. Deixa o um likezinho, ativa as notificações e fica por dentro do canal porque toda semana eu, sou estou aqui para te ajudar sempre com novas dicas. E aí você vai me dizer assim, Chay, mas essa dica aí nova... Conta cada um desses pontinhos que você falou agora, Shai. E a gente tem aí, então, a apresentação, problematização e tese. O que é a apresentação? Bom, a apresentação é o fato de... <risos> Ato efeito de apresentar. Que, de fato, é... Eu vou apresentar, veja bem, eu vou apresentar, tá bom? Aquele problema no mundo. E como eu apresento esse problema no mundo, Shai? Estratégias de apresentação. Alusões citações, tudo isso que você até já sabe, alusão, citação, uma série, um livro, um filme, um momento histórico, um caso que teve grande repercussão no Brasil, um acontecimento, uma situação. Eu gosto muito do contexto histórico, sempre falo isso pra vocês, né? Há alusões históricas coringas para qualquer redação, mas é fato porque funciona, né? Então, eu gosto da alusão por quê? Porque ela apresenta te contextualizando que esse tema não surgiu do nada. Afinal, a gente sempre tem um problema social acontecendo. Por mais silenciado que ele esteja, por mais que você nunca tenha pensado nele, em qualquer hipótese de redação, você tem um problema social. Mesmo que seja lá tipo Vunesp, tempo é dinheiro. Então significa que a sociedade está trocando tempo, ok, vida, por recurso financeiro. Então você sempre vai ter, sempre, tá? Você tem que aceitar que você sempre vai ter um problema social. Então essa apresentação é muito importante que você contextualize esse problema uh, como ele acontece no mundo ou com outras pessoas, fator 1. Problematização, como que ela vem? Problematização vem pra dizer assim, ó, bom, realmente isso acontece no mundo e como isso está hoje no Brasil, tá? Como isso está hoje no Brasil, vem problematizando. Porque talvez no mundo isso não aconteça em outros países do mundo isso não aconteça, mas no Brasil acontece. Ou acontece em outros países do mundo, mas no Brasil não acontece. Ok? A gente talvez está atrasado em relação a isso e nos demais acontece aqui é não acontece. Então essa problematização ela vem para te contar como isso acontece aqui. Exame nacional do ensino médio no Brasil. Ok? Nacional, nacional no Brasil. E terceiro vem a tese. É, então, o que você quer falar e como você quer falar, né? Pra depois, né? depois, vem a questão da argumentação e os problemas que são colocados ali. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Eu peguei um exemplo aqui de uma redação que tem aqui pra vocês, eu vou colocar depois aqui na tela, que já é um texto antigo, não é um texto agora do, do último Enem, mas olha só, eu vou só ler junto com vocês e vai aparecendo aqui na tela, tá? Pra mostrar pra vocês o que que é... A abertura, a problematização e a tese, né, que tem que ter dentro da introdução. A revolução técnico-científico-informacional, in, é, então um texto que vai falar para adiantar vocês sobre a manipulação dos dados, né. Então, ó, a revolução técnico-científico-informacional iniciada na metade do século XX inaugurou inúmeros avanços no setor da informática e telecomunicações. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários olha, está ali a tese, né em virtude do controle de dados efetuados por empresas de tecnologia. Tendo em vista que o uso das informações privadas e internautas, Pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes e aderir a posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Então eu tenho é, abertura, tá? Apresentação com a ah, revolução industrial, eu tenho, né? problemática. Eu digo assim, embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso, então embora, ó, sim, embora, né? Embora isso que tenha acontecido seja muito legal, ele trouxe problemas. É a problematização. Shai, problematização é problema? Não, é o contexto ali do que ele traz, do que ele acontece, né? E aí a gente vai dizer que tal processo foi acompanhado pela invasão de privacidade de usuários em virtude do controle de dados efetuados por empresas de tecnologia. Tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam a manipulação comportamental no Brasil. Então eu vou falar da manipulação e da questão comportamental no Brasil. Ó, apresenta, problematiza e mostra sua tese com dois é, causadores, ou com duas consequências, ou com duas causas. Dois pontos argumentativos que são os que você vai depois conseguir falar. Então quando a gente fala assim de fazer a introdução perfeita, ela é uma união entre você, de fato, conseguir contextualizar e dizer desde quando, ou como surgiu, ou quando surgiu, ou um paralelo que antes não tinha, né? A gente fala da questão de dados, a gente olha a Revolução Industrial, a gente vem a questão da internet, da indústria, é, da comunicação. Então, realmente, essa revolução técnico-científico, né, cultural, comportamental, é, integral de, de, de unir as pessoas, a partir do século XX, a gente tem esse comportamento. Com esse surgimento, no século XX, a gente tem uma linha que divide o comportamento antes dos dados e o comportamento depois. Porque não que as pessoas não tinham os dados antes, mas eles não eram Antes né? As pessoas, os dados, não. Fofoca de bairro, da conversa na rua, era encontrar as pessoas. Mal era uma ligação, né? Então, a gente tem é, um recorte aí até temporal que faz com que contextualize. Então, apresenta que a partir dali a gente tem um problema. Depois a gente diz qual é esse problema, quando é, problematiza e mostra onde. Hoje na internet, hoje nos usuários, hoje no Brasil, hoje no contexto de manipulação, hoje no contexto geral. E aí eu trago o que causa, o que implica ou consequências. E aí eu fecho, pra só depois eu ir lá pra minha conclusão, é, desenvolvimento, perdão, pra eu realmente provar que aquilo ali que eu falo faz sentido, é verdade, é um ponto daquele tema ali, né? Então esse começar o texto aí vocês falam muito assim, hoje em dia, ou atualmente, eu posso começar assim, chay? Não tem necessidade de você começar assim. Então, você já pode dizer o um momento. Aqui quando eu li para vocês eu falei assim, ó, a revolução técnico científico internacional, informacional. Então já estou dizendo quem, já estou dizendo quando, é, iniciada na, na segunda metade do século XX. Então o que e quando? Eu gosto que você pense assim, ó. Uh, atualmente no mundo moderno de hoje em dia E aí você fala E aí tudo isso, o atualmente no mundo moderno de hoje em dia Você tira Porque não tem necessidade nenhuma de você começar com isso Você vai direto ao ponto na hora de iniciar essa redação, tá? Muito importante, inicia sempre com uma afirmação Eu vou trazer ainda mais isso para vocês também Sobre introdução Até deu trava aqui Introdução usando mais exemplos, né? O exemplo que eu falei pra vocês vai ficar descrito aqui embaixo também no, na legenda pra você conseguir ler e contextualizar bastante o que a professora falou. Eu te espero no próximo vídeo. Bons estudos até lá. Dá uma olhadinha lá na nossa plataforma. Tem sempre muito conteúdo legal no blog e nas nossas correções. Um beijo, beijo, beijo até a próxima aula.